Para ter sucesso na sua pescaria, primeiro você tem de passar na Matrinchã. A Matrinchã tem tudo para pesca. A Matrinchã tem iscas, moçuns, turvinas, minhocas, lambaris. A Matrinchã tem artigos esportivos, bolas, tênis de mesa, troféus. A Matrinchã tem peixes ornamentais, peixe beta, aquários, bombas submersas. A Matrinchã tem artigos para camping, tendas, barracas, colchão inflável. Matrinchã, pesca, esportes. Campi e Náutica. Ministro João Alberto, 389, fone 3401-3192. Estamos de volta, agora nós vamos falar de outro assunto, mas já tive uma informação aqui do vereador comandante Barbosa. Nós vamos falar do esporte também. Está é, tramitando na Câmara Municipal um projeto de lei que regulamenta o estacionamento rotativo faixa verde em Barra do Garças. Vai resolver muitos problemas de trânsito. E nesse projeto, o coronel vai dar notícia aqui, tem também incentivo ao esporte. Mas, bom dia, coronel. Bom dia, Irineu. Bom dia, telespectadores. É, nós tivemos na última segunda-feira, dia 7, a leitura do projeto de lei que institui o estacionamento rotativo faixa verde em Barra do Garças, e agora, na próxima segunda, dia 14, será é, feita a votação e aprovação desse projeto. E como eu estava falando para você, né, nesse projeto consta é, que a concessionária que ganhar, é, ela vai destinar um percentual para a prefeitura, para a prefeitura poder investir em esporte, investir é, em cultura e investir também em, em projetos sociais. De todas as concessões que nós temos, Irineu, por exemplo, a água, né? é, não existe um centavo previsto na concessão para que a empresa invista em algum projeto, que é um erro. Né? É, no, no, na questão do transporte coletivo também não existe, é, no projeto de o PS, a PSG, né, que faz o caso coleta de lixo, também não existe. Então, nós, é, essa bancada nova, né, propôs que todas as concessões do oravante que acontecer em Barra do Garça seja destinado percentual para projetos sociais. Esse, esse projeto, no, no, no início desse projeto, nós fizemos uma entrevista com o senhor. Eu quero lembrar aqui ao telespectador que o, o vereador comandante Barbosa, é, como é que eu vou falar, o senhor está liderando todo o movimento desse estacionamento. O senhor recebeu a missão do prefeito Roberto Farias. Exato, Irineu. Talvez, é, em decorrência da minha experiência, como quatro anos como comandante da PM, né, e eu quero aqui dizer que na época que eu comandei, o, quando eu cheguei aqui em 2007, morriam-se 15 pessoas no trânsito, e quando eu saí, deixei com cinco, né, ou seja, houve uma diminuição. E tudo que foi feito no trânsito de Barra do Garças, desde sinalização, mudança de sentido de rua, semáforo com sincronizador, controle de carretas, retirada do posto fiscal, houve a participação do policial Barbosa e do vereador comandante Barbosa. Com isso, o que, que o prefeito falou? Toda a política de trânsito de Barra do Garças, é, Barbosa, vocês... Vai estar à frente, é, norteando os rumos que, que vai acontecer. Eu sei que a comunidade fala assim, mas está muito devagar, realmente. Por quê? Nós estamos com orçamento, e até em relação ao esporte, respondendo a, aos, aos desportistas, né? é, nós não tínhamos Secretaria de Esporte no ano passado. Nós não tínhamos Secretaria de Cultura. Então, o orçamento que nós estamos trabalhando este ano, tanto Pontal, Barra e Aragarças. É o orçamento que os prefeitos anteriores deixaram. O prefeito anterior não deixou um centavo para o esporte. Então hoje o secretário Rafael Farias, ele não tem dotação orçamentária para trabalhar. Por isso ele não tem como dar incentivo, é, promover o esporte. Agora na nova LDO que nós estamos trabalhando para o ano que vem, aí sim a Secretaria de Cultura já vai ter o seu, a sua dotação, dotação. Ah, o esporte vai ser pela dotação, então no ano que vem nós não vamos ter esse tipo de, de, de problema que nós vivenciamos hoje aqui Correto, é, vocês estão trabalhando dentro do sistema que foi que foi deixado, né a partir do ano que vem que começa a, a Exatamente. nova estrutura realmente, porque Exatamente. Na, na, não pode ser nada feito de imediato criou a secretaria e já destina a refusa. Perfeito, Irineu, inclusive se alguém, se alguém quiser fazer pergunta né, nós estamos à disposição para responder sobre faixa verde é, e quero aproveitar também para falar sobre um outro projeto de trânsito que vai acontecer na semana que vem. Correto. É, eu sou maçom né, e tem uma loja, a loja Tradição e Evolução, que o Venerável Lorival Gomes, eles estão fazendo um simpósio em comum acordo com a Coordenadoria Municipal de Trânsito, né, são parceiros. É, no, no dia, é o primeiro simpósio de trânsito que vai acontecer dia 25 de outubro, sexta-feira que vem, às 20 horas. No anfiteatro da, da, da prefeitura Eu falei para o José Carlos Salamone, nosso irmão Que é o secretário da, da tradição e evolução Que eu estou, estarei participando e não quero que saia de lá Nada que não seja preto no branco Já falei com o prefeito, inclusive De nós termos ali propostas concretas Sugeridas pela maçonaria Para ser entregue ao prefeito Visando melhorar o trânsito de Barra do Garça Veja, veja bem, nós temos dois semáforos para serem implantados até o final do ano em Barra do Garças. Então, nessa, nesse simpósio, eu quero que seja feita a eleição de qual cruzamento que é, precisaria desses dois semáforos. Com a votação, né, nós, lógico, o público pode participar lá na, na sexta-feira, Havendo a votação, nós vamos levar para o prefeito. Ó, os dois semáforos que têm que ser é, instalados, o local que mais foi votado, vamos dizer, Carajás com a Goiás, é, nós temos ali a 15 de novembro com a Goiás também, que houve muito acidente, tem uma independência com a Francisco Lira, então são, são cruzamentos que acontecem muito acidente né, e, e que nós vamos colocar lá para ser votado. Outra situação, Irineu, que nós vamos também tentar resolver, é, é essa polêmica que nós, barragarcenses, falamos. Ah, de repente você vai numa rua Ela é, é preferencial Aí daqui a pouco não é mais Como a casa dos garimpeiros. Uhum. Então eu, eu quero que seja é, Sugerido e, e, e feito proposta pelo, Pela comunidade De dizer o seguinte Nós queremos que, que essa rua Seja preferencial de, de uma ponta a outra E como acontece em outros grandes centros né? Quando você tem uma, uma rua paralela que ela é preferencial Geralmente as outras que seguem paralelas, são preferenciais. Então nós temos esse problema para ser resolvido aqui em Barra do Gás. Correto. Nós vamos abrir hoje, se alguém quiser ligar ou, ou, para fazer perguntas, e nós vamos abrir também no site para as perguntas, debater essas questões que o senhor tá, está que tá querendo receber. É, repete para mim o simpósio, dia 25... Dia 25 de outubro, sexta-feira, às 20 horas no anfiteatro da Prefeitura. O simpósio é promoção de quê? De todas as lojas maçônicas. É, a tradição e evolução, né, ela está presidindo, mas ela está uhum. convidando todas as, as sete, oito lojas que tem, em Barra do Garça, Pontal e Aragarças, para estar participando. A, a, a CDL também está numa, numa preocupação muito grande, porque... É, foi semana passada, parece A gente vê sempre acidentes de carretas com motos E nós tivemos um debate aqui Com o comandante da PM O Paulo Costa, o Edi E o delegado regional, uhum. o Adilson Discutindo a, o funcionamento da, da estrutura de segurança pública E foi muito falado sobre essa questão de trânsito A, a questão da moto e agora, na BR, na Minas João Alberto, Psicaria. então, sempre acontece. E agora, há poucos dias, aconteceu numa rua morta ali, uma carreta matou uma moça de moto. Uma rua sem movimento, uma rua tranquila. E a, a situação é muito grave, né? Com certeza. Elineu, é, o Zé Alves Piedade é parceiro nosso, né, no, no Faixa Verde. É, nós torcemos para que uma empresa de Barra do Garças seja a concessionária do serviço, é, nós temos aí o próprio Zé Alves que tem interesse né, pelo CDL, Cuiabá, a CDL já tomou conta do Faixa Verde em Cuiabá, é, o, o, com certeza o Zé Alves vai participar. Nós fizemos convite também para o Paulinho, da Garças Tour, que o Paulinho ele, ele já é concessionário do transporte coletivo, né, então ele está na área de transporte, tá, poderia também estar na área de estacionamento, mas a concessão não é a Câmara de Vereadores quem faz. Né? Quem faz é a Prefeitura e a empresa, no caso, vai ser citada por edital. Mas a empresa que ganhar, eu tenho certeza, Irineu, que eles vão é, estar ouvindo o CDL, que é a parte mais interessada do comércio, né? o, o estacionamento. Eu vou daqui a pouco passar para você quais são os setores que vai ser faixa verde. Uhum. É, o CDL vai estar envolvido diretamente porque a maior parte do setor comercial está na faixa verde e, e também quero dizer para você que nós fizemos duas audiências públicas para chegar nesse projeto de lei então ela foi bem discutida bem debatida e a maioria dos próprios comerciantes quando encontra conosco fala assim, e aí, vai sair ou não vai sair a faixa verde? Então no dia 14 de outubro, segunda-feira, às 20 horas, nós estaremos votando e aprovando esse, esse projeto de lei, que a autoria é minha, do Kiko e do Dr Neto. Certo. É, essa, o, o estacionamento, resolvendo o problema do estacionamento, já ameniza a questão do... do na sua visão hoje, o que, que o senhor acha que precisa acontecer, além do estacionamento, que eu tenho certeza que isso já vai amenizar o problema. Essas... essas Acidentes nos traumatizam todo dia Uma pessoa jovem, de baixo, esmagada debaixo de uma carreta Bom, eu tenho cinco anos Que, que estive no comando da PM né, E que agora, um ano como vereador Eu digo o seguinte grande problema de trânsito em Barra do Garças Primeiro, as ruas não têm espaço Certo? Ou seja, a cidade não foi... Planejada. planejada Esse é o principal Toda vez que alguém for falar por que, que ocorre acidente Então não pode esquecer disso Isso. A cidade não foi planejada Segundo, a, a educação para o trânsito Ou seja, o, o pedestre quanto o condutor de veículo Ele não está educado para dirigir em Barra do Garça é, E aqui, eu quero dizer para você e para todos os telespectadores 20% dos barra Garcenses não estão habilitados não tem habilitação, ou seja, não tem CNH para conduzir veículo, automotor e nem motos. Eu achei que era só os jovens. Hoje tem pessoas de 50, de 60 anos que dirigem há mais de 15 anos em Barra do Garça e não tem carteira de habilitação. É, isso faz com que, se você não é habilitado e você conduz um veículo, a tendência logicamente de você se envolver em acidente e o, o, o último fator que eu vejo, né, além da educação, além da, da, da, da questão do planejamento e também da habilidade, a questão da bebida, né, que a pessoa, é, principalmente nos finais de semana, as pessoas fazem ingestão de bebida alcoólica e acaba provocando a, acidente. Aqui, coronel, essa questão da educação, o a pessoa geralmente quando compra a moto ele pensa em ganhar tempo no trânsito, porque a moto sempre papá. Tá, tá. E o risco é exatamente aí. Esse, esse, esse tempo que ele ganha ali, que ele tem que fazer as travessuras, ultrapassar, o cara ultrapassa em cima da ponte ali, certo? Aí que está o risco, porque se todo mundo andasse... Assim, Corretamente a moto é um veículo, andasse igualzinho o um veículo atrás, só fizesse essas, né? Com certeza. Irineu, o Lacerda, né, que é parceiro aqui, seu, daqui a pouco ele está no ar. O Lacerda pediu para nós, e na última sessão nós fizemos uma indicação ao prefeito e ao comandante da PM para fiscalização dos ciclistas que atravessa a ponte. O que, que ocorre? Em faixa de pedestre, o artigo 68 do Código Transbrasileiro diz, em faixa de pedestre, o ciclista ele passa a ser pedestre. O que, que quer dizer isso? Ele tem que desembarcar da bicicleta e empurrá-la. Eu pergunto para vocês, seus, todos os seus ouvintes, ali em cima da ponte... É, a, os pedestres que estão passando, as motos não passam junto com o pedestre, certo? Uhum. As motos passam junto com os carros, né? Aquela pista que é de automóveis e motos, é a pista apropriada para você passar embarcado. A pista que passa pedestre e aquele ciclista que, que insiste em conduzir a, a, a bicicleta montado, ele está cometendo delito de trânsito, infração de trânsito. E, para tanto, nós estamos fazendo essa indicação... Para os ciclistas, ao ultrapassar A ponte sobre a faixa Que é considerada faixa de pedestre ele, Ou passarela De pedestre, ele tem que passar Desembarcado O que, que o Lacerda coloca? Muitos acidentes aconteceram aí, ali Porque eles passam em alta velocidade Com em a bicicleta E acabam é, atropelando Pessoas, crianças, idosos né? Então nós fizemos essa indicação Isso é só um exemplo De, de, de que precisa ser é, disciplinado né? Em relação a, a, a motos né? Nós temos as faculdades nós somos, O Barra é um polo estudantil E, e hoje O estudante ele não tem como Ter um, um automóvel né? Ter um, um carro é, E ele opta pela motocicleta Lógico que, eu, que eu, Aqui eu quero fazer uma defesa até com, Não como vereador, mas como policial militar uhum. é, Poucos Universitários cometem é, delito de trânsito tá? eles na verdade eles utilizam as motos, as motos a motocicleta para ir para a faculdade mas a maioria né, o 20% desses também não possui habilitação. certo. É, vamos falar do, do estacionamento de faixa pontos? verde. Muito bem entendeu? nós tivemos aí como eu disse audiências públicas, ouvimos a sociedade, ouvimos o comércio através de CDL, é, e o projeto, o que, o que, que está é, concluso? É, são local, né, nós local. Faixa, a faixa verde ela vai acontecer da Bororos né, até a 15 de novembro, que é Sebastião Júnior. Da Bororos a Sebastião Júnior vai uhum. ser faixa verde né, nesse, nesses dois lados. Né. O outro outros dois lados é Goiás, é, Mato Grosso, é, Ministro João Alberto e Amaro Leite. Ou seja, esse quadrilátero todo será a faixa verde. Muitas pessoas falam o seguinte, ah, mas e, e o pessoal vai sair desse quadrilátero e vai acabar é, dificultando o estacionamento em outro espaço. No primeiro momento, nós vamos estar fazendo é, esse setor. É, com a possibilidade futura de, de ser ampliado? Todas aquelas propostas do senhor de funcionamento foram, foram aprovadas? O uso do cartão... Como é que vai funcionar? Perfeito, Irineu. É, nós temos o seguinte, a empresa concessionária, ela, ela vai trabalhar na seguinte forma, vai contratar monitores, né, esses monitores vão estar com uniforme verde, eu estou falando uniforme verde porque se a faixa é verde, então, né, é, com o uniforme verde dos monitores, vai identificá-los que eles são da faixa verde. Então, esses monitores, cada monitor para 100 veículos, tá? nós fazemos o cálculo que nesse quadrilato vai comportar mil veículos entre motos e, e automóveis. Então, cada monitor para 100 veículos, é, em seja aí, 10 monitores por turno de trabalho. Né? Das 7 da manhã ao meio-dia, é um turno, e de meio-dia às 19, outro turno. É, nesse setor, nós temos os locais para motos e locais para automóveis. Nos locais para motos, vai ter a faixa verde destinada para a motocicleta. Se uma motocicleta sair da faixa verde destinada para ela e estiver na faixa de veículo, será, primeiro, notificada, segundo, removida para o pátio da Ciretran. Coisa que hoje não acontece em Barra do Garça, né? Na faixa verde, Irineu, nós não vamos ter mais esse, esse, esse, esse fenômeno que acontece em Barra do Gárcio, de ter cadeiras é, dando prioridade de trânsito. Né? A faixa verde será a prioridade de trânsito e não as cadeiras, como hoje acontece. Nós teremos também 5% das vagas para idosos. Hoje, Barra do Gárcio não oferece nem 0,1%, é lei federal. 5% das vagas tem que ser destinado para os idosos. 2% das vagas para portadores de necessidades especiais, pessoas com deficiência física. Esses veículos dos idosos e dos portadores de necessidades especiais serão cadastrados na Prefeitura, na Coordenadoria Municipal de Trânsito, terão um adesivo no veículo, terão a carteira ao portador né, para ele estar usando o estacionamento. Você poderia dizer farmácia, mercado, hotel e bancos. São esses locais que serão destinados para o idoso, o deficiente físico, veículos de emergência. E no caso dos hotéis, existe uma lei federal que determina que na à frente do hotel tem o um serviço de embarque e desembarque. Né? Então ali é, vai ter uma faixa amarela, onde as pessoas que vão... Os, fazer uso do, do hotel, ela entra, embarca e desembarca com o seu veículo naquele setor. Correto. Eu, eu descuidei do tempo aqui. Esgotou o tempo, o relógio ali parece estar meio errado, André. Nós recebemos uma mensagem aqui a respeito do... do, do e eu não vou conseguir passar a entrevista com o padre, mas o, o, o padre vai perdoar nós. <risos> Ele... Nós vamos... É, Fazer também Nós vamos trazer o padre aqui no programa com os louvoristas da igreja E nós estamos acertando isso para o próximo, próximo sábado Então, não vai dar tempo E aí, coronel, eu agradeço a sua presença E volte mais, vamos continuar falando desse assunto Nós vamos continuar debatendo E, e pegar sugestões através do site, as propostas Quem tiver é, sugestão apresentar, pode entrar no nosso site lá que nós vamos abrir uma enquete. Correto? Obrigado, Irineu, pelo convite. E só para falar do semáforo do Nilo, né, que tem Isso. muita crítica a respeito da, do, daquele semáforo. Bom, primeiro, o, o tempo foi experimental. né Hoje já diminuiu o tempo é, daquele semáforo. Ele é, tem três tempos e alguns haviam feito a sugestão seguinte, como acontece em Goiânia, quem sai do centro de Barra do Garças para o São José, para a Vila Maria, não poderia ser livre, ou seja, setinha verde, né, sentido livre. Não pelo seguinte, Irineu, quem faz a compra no Nilo e vai para o São José, ele tem que ter a preferencial dele também para sair. Então, ali precisa de ter realmente os três tempos. São pessoas que entram, que saem, que vão para a Barra, que vai para para a Vila Maria, então não tem como mudar o sentido daquele semáforo. O que foi feita uma proposta, e nós vamos estar na sexta-feira colocando no papel ao prefeito, é que atrás da Alto Norte existe uma rua sem asfalto, né, uma, um, que não é usada para o veículo, para o prefeito estar tá asfaltando aquele local, aí quem quiser sair fora daquele, da ministro, ele pode estar tá usando a, a Mato Grosso, salvo engano, no finalzinho dela, que, é, que vai ser asfaltado. Correto. Então nós voltaremos no próximo sábado, se Deus nos permitir, e um bom final de semana todo, um dia da criança para todos os nossos telespectadores, um bom dia da criança para o senhor coronel. Para você também, né? Até sábado, se Deus nos <risos> permitir.